Olá, meu nome é Lenise, sou biomédica, especialista em gestão hospitalar e especialista em gestão da qualidade e acreditação hospitalar. Também sou servidora pública há 20 anos e estou aqui para falar para vocês a experiência extraordinária que eu tive em minha vida. Sabe aquele momento que você precisa se reinventar, que você precisa se recriar, se reconhecer? Aquele momento da vida que você precisa de motivação, de um plus a mais, pois então? Foi nesse momento que eu conheci o Giovanni. O Giovanni ele era gestor de onde eu trabalhava, mas ele não é só gestor. Ele também faz uma coisa que ama, que é ensinar. Fiz o curso de oratória com ele e posso dizer que foi um divisor de águas em minha vida. Eu percebi como é importante a oratória em qualquer profissão e como é importante a oratória em nossas vidas. Através da oratória eu aprendi a me expressar, eu aprendi a me apresentar, eu aprendi a fazer qualquer apresentação, eu aprendi a me fazer entender. E isso é muito importante para tudo. Portanto, fica a dica. Oratória, o Mago da Oratória com Giovanni.